Passes. Sua importância. Imagine uma pessoa com o corpo enegrecido, coberto de sujeiras e cascões, manchas e chagas, e dessas chagas repletas de vermes alimentando-se de carne e sangue putrefados com sanguessugas grudadas, emanando cheiros horríveis. Uma pessoa faminta de energias é como se no ambiente físico, esse encarnado deixasse de poder alimentar-se, beber água e respirar. Por si mesmo, uma pessoa que aproxima-se de você e quer encostar-se, quer lhe abraçar, querendo sugar toda a sua energia vital, desde o ar que você respira. Devido à nossa própria invigilância e destemperança, desequilíbrios morais ou emocionais, vícios, maus hábitos, os nossos corpos espirituais tornam-se escurecidos, brechas abrem-se, fios magnéticos partem de nós ou prendem-se a nós, vermes astrais, formas pensamento, parasitas astrais... Placas e miasmas, emanações fétidas, vão aos poucos nos enegrecendo e deformando aos poucos. Os chakras perdem a sua capacidade de trocar energia com o meio ambiente e nos tornamos famintos de energias que precisamos sorver desesperadamente. Essas vibrações distorcidas atraem espíritos da mesma índole, que se comprazem parasitando ou vampirizando essas energias. Se no físico temos aparência agradável, até simpática, de banho tomado, perfumados, nem sempre no corpo astral estamos realmente assim. A reforma moral é elemento imprescindível. O passe magnético permite recebermos uma higiene executada ao nível dos corpos espirituais. Grande parte dos vermes. Placas e cascões nos são removidos. Os chakras são limpos e regulados. Os espíritos parasitas são recolhidos para atendimento em um pronto-socorro espiritual e os obsessores são cadastrados para futuros atendimentos personalizados. Suas fichas, pregressas, são levantadas. Vários passes são necessários para uma harmonização e higienização razoável, assim como várias sessões de limpeza e higienização, Banhos e curativos seriam necessários para tornar aquele encarnado do primeiro parágrafo mais apresentável. Será que existem esgotos espirituais, assim como existem no plano físico, para recolher a água suja do nosso banho? Como é tratado o nosso lixo hospitalar, o nosso esgoto? No plano físico, é uma lástima o que fazemos com o ambiente, e isso nós estamos cansados de ver no noticiário. Os rios poluídos, os lixões a céu aberto, dizendo que são aterros sanitários, lixo hospitalar sendo despejado em terrenos maldios ou no lixão comum. Seres humanos, urubus, cães, ratos, gatos, baratas, formigas, vermes e bactérias trabalham arduamente para reciclar aquele lixo todo. Atiramos o nosso lixo pela janela do carro. Você já passou por uma praia ao final do dia? No cinema, ao final da matinê? Num estádio de futebol, depois do jogo? Numa rua do centro, depois das comemorações de fim de ano? Precisa mais? E o nosso respeito por esse planeta, que até nosso corpo físico nos empresta? É dessa maneira que o tratamos? Voltando ao plano espiritual, mas o que acontece com aquela sujeira espiritual toda? Existem equipes de limpeza e higienização que queimam e desintegram esse lixo espiritual todo nas casas espirituais. Existem bichos, formigas, formigões, baratas negras, etc. E até mesmo espíritos humanos com formas animalizadas que surgem do subsolo onde se movimentam normalmente. São medrosos e ariscos e não agridem dirigentes, médiuns ou pacientes, que ajudam a fazer a limpeza espiritual consumindo, aspirando mentalmente esses fluidos deletérios e nutritivos nos pacientes muito carregados. Chegam a lamber com a finalidade de absorver os seus fluidos pesados. Nas sessões de cura prânica, esses fluidos espirituais são atirados para dentro de uma bacia ou balde cheio de água, onde foi diluído o sal grosso, de modo que os seus fios magnetizados sejam desfeitos, pois senão voltam a grudar-se no paciente como se estivessem grudados por um elástico, ou ainda espalhar-se por tudo, graduando-se a todos que estiverem ao alcance. Quando estivermos tomando nosso banho no plano físico, podemos mentalizar a nossa limpeza espiritual, imaginando água crística, na cor dourada, limpando e descarregando essas energias deletérias. Por tudo isso, em uma casa espiritual, existe um passe de limpeza e um autopasse que nos permite fazer a higiene antes de entrarmos nas câmaras de atendimento ou nas salas de trabalhos espirituais, pois os próprios mentores e auxiliares espirituais teriam maiores dificuldades ainda para nos ajudar a realizar trabalhos de auxílio espiritual. Orai e vigiai.